Saudação, internauta. Seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no bliterando, Jogos. Hoje eu vou jogar Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Eu já enfrentei o Yu-Gi-Oh! E agora chegou a vez de enfrentar o Joey. E é hora do duelo! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou go along e set this card aqui. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card end my turn. Muito bem, minha vez. Primeiro, eu ativo yeah. a carta do retorno seguro. E coloco uma carta virada para baixo. E acabo o meu turno. Ativar a carta armadilha! Uh oh this looks bad. Tributo Torreção! Essa carta destrói todos os monstros I em campo! End my turn. Minha vez! Eu jogo o Pote da Ganância, yeah. que me permite comprar duas cartas novas. Coloco o um monstro na defesa e duas cartas viradas para baixo. Acabo o meu turno. A carta do retorno segundo me permite comprar uma carta para cada carta voltada voltar do cemitério para o campo. Minha vez. Coloco uma carta virada para baixo e jogo o Jarro Metamórfico. Essa carta manda todas as cartas da mão para o cemitério e em seguida permite comprar cinco cartas. E em seguida... Caridade graciosa. Essa carta permite baixar três cartas, contanto que descarte duas. E agora, enterro prematuro. Ao custo de 800 pontos de vida, eu posso trazer o um monstro do cemitério. E graças à carta do retorno seguro, eu compro mais uma carta. E agora, gigante trunês. Agora todas as cartas mágicas e armadilhas voltam para a mão. Muito bem. Ataque direto. Não. E jogo a carta mágica cova rasa. É. Essa carta permite a ambos os jogadores trazerem um monstro do cemitério para o campo. E graças a minha carta mágica no campo, eu posso sacar mais uma carta. Por fim, coloco o monstro na defesa e duas cartas viradas para baixo. E termino minha jogada. I activate my spell card. I summon Insect Queen. This card is going to turn the tables. Shield and sword! I activate my spell card! I summon my red-eyes black dragon! Yes I know! I summon rocket warrior! Ugh. Ah, maldito! Ah, isso não vai ficar assim, não! I end my turn. Se liga aí. Primeiro eu ressuscito o plasma! E graças Can't a minha be? carta mágica, eu compro mais uma carta. E agora eu revelo a maga da fé. Agora eu posso pegar uma carta mágica do cemitério. E eu escolho a caridade graciosa. Sim! Yeah. Agora, eu invoco o imitador. Essa carta copia o ataque de um dos seus monstros. It's all or I skull dice. Uh, droga! Revela a carta armadilha! Chamado dos monstros vivos! Permite trazer o imitador de volta pro campo. E como antes, ele vai copiar o seu dragão negro de vermelho. Ah, o Eu estava esperando você fazer isso. a Força Mirror Force! Ah, Joey Maldito! Voila! Eu não que eu ia ativar isso! Grave robber. Ei, hey, essa carta é minha! Você <risos> right into my na minha activate Giant True Name! Oh, yeah. Copycat's effect activated. Now, which monster should I choose? I activate my spell card. Você atacou o cretino de lança. What? Can't be. Quando o cretino de lança vai pro cemitério, eu posso trazer um monstro do cemitério pro campo. E eu escolho o outro cretino que estava no cemitério. Isso significa que, não importa o quanto você ataque, não conseguirá passar pela minha defesa. Minha vez Primeiro O plasma volta para o campo Em seguida Jogo a carta do retorno seguro Coloca o cretino no modo de ataque E agora ativo Buraco negro Essa carta destrói todos os monstros em campo E graças ao efeito do cretino Lance, lança Posso trazer outro cretino para o campo Agora eu jogo o monstro que renasce para trazer do cemitério o imitador. E mais uma carta. Espera <risos> aí que ainda não acabou. Eu invoco a Bruxa da Floresta Negra. Bruxa, ataque diretamente. Coloco duas cartas viradas para baixo e termino minha jogada. End my turn. Minha vez! Eu descarto um dragão do trovão para pegar duas cópias do baralho! Coloco o um monstro na defesa! I end my turn! I'm gonna have to risk it all! I summon time, Wizard! Não tão rápido! No way! A trap? Tributo torrencial. I end my turn! Sou eu agora! Eu invoco o Sangan! Sangã, ataque direto! I activate Scapegoat! Coloco uma carta virada pra baixo e termino o meu turno! I activate my spell card! Change of heart! Revelar carta armadilha, soldado de reforço Essa carta me permite pegar as duas partes que foram para o cemitério E com isso, eu completei o quebra-cabeça Eu invoco Exódia, o proibido Obliterar E é isso aí, conseguimos de novo E aí, tá a fim de duelar?